Uh, e aí? E aí, Guria? É Guria? Oh. É guria que fala? É Guria? Guria. Guria. E aí, Guria? Tudo certo? Ah, tô bem. Tô, tô suaves. Tô suaves. Tô suaves. É o Zé? Lógico. Não posso <risos> <estar perguntando. risos> Energia maravilhosa hum. Você não acha? Você não sente no Eu seu acho. coração? Sim Você não sente lá no fundo da sua alma? Sim Um fogo interno? Assim não Não? Não Então, então temos que ajustar Você não sente é um mesmo. fogo divino dentro de você? Não é comigo, é com a vida Isso pareceu estranho, ah. né? É, <risos> Você está aprendendo a ficar esperta comigo Eu estou gostando, eu gosto disso Eu gosto, eu <risos> respeito, eu respeito <risos> Eu respeito as pessoas espertinhas comigo É, agora que tu ficou mencionando fogo Divino fogo interno Eu consigo perceber um, mas antes eu não estava percebendo não Não prestou atenção, né? Não porque você não tinha uh, oh. referência, né? Não tinha dados. Uhum. Você sente ali quentinho dentro de você? Mais brilhante. Vou parar. Vou parar. É porque essas brincadeirinhas assim, eu acho que nem funciona direito, que eu não. Você não sei pega lá. no ar. Não. Eu não pego. Você não pega no ar? Não. Eu fico respondendo aqui, bem trouxa. Eu tô de sacanagem. Não dá certo, não tem a mesma reação porque não te incomoda. Não. Mas isso é bom. Não te incomoda, que bestinha, né? Coisa bobinha. É, é bom isso, isso mostra a maturidade. O problema é que é muito madura. Tem uma coisa, tem uma coisa é, na sociedade, é uma opinião própria, tá? Uhum. Uma coisa na sociedade que se chama maturidade. E a... estar maduro, né muito maduro, é sinônimo de estar estragado, tá? Uhum. E isso existe, existe nos campos. E quando você amadurece é, muito, você é uma pessoa evoluída E você interage com os outros seres Há essa tendência a achar que você está errada né? Que você está estragando, que você está fazendo errado Quando na verdade você está certa Sim Porque e há um cada... senso oi ah, Que cada um só consegue enxergar Até um consegue enxergar né Exato, e Tem há um nem senso nem como de nível. Por exemplo, você uhum. tem o que? 35? Vamos supor que você tenha 35, né? Uhum. Pessoas de 35 pensam assim, a esse nível, sabe? Uhum. Uh, e aí a gente entra com mais profundidade. A pessoas de 35, mulheres, pensam assim. Aí a gente entra mais profundo. Pessoas de 35 mulheres que se vestem X pensam assim. Né? Uhum. Ou mulheres que se vestem que falam de X modos, de Y modos, é, são assim. Uhum. Uh, eu chamo isso de características dogmáticas, tá bom? Sim. E, e o, o mundo, o mundo, a percepção de padrões é o que fez o ser humano evoluir. Você tá ouvindo esses barulheiros? Você me desculpa. Tá baixinho. Tá, tá baixinho? baixinho. Uhum. Que bom. Ah, o, que muda, o que muda essas treta é, é justamente a, a visão. Né? Eu diria que é uma, uma visão padronizada E todo padrão tende a ser analisado sem lógica Ser uma regra uh, sem análise Ser uma verdade E há uma disfunção com a ideia de verdade A verdade é vista como verdade Isso é estranho Porque a verdade deveria ser vista com a habilidade de ver então a verdade é vista como verdade Então se 30 pessoas Olham para um ser Esse ser é mulher Mulher que se veste X E fala Y E se 30 pessoas falam Que é verdade que a pessoa Que se veste X é de um determinado jeito Fala Y é de um determinado jeito Aquilo se torna uma característica Verdadeira Isso é em. Improdutivo, tá? Eu acho que se a gente vai estipular que um monte de gente falando a mesma coisa, aquilo se torna verdade, aí a gente não consegue usar a verdade nesse contexto de habilidade de ver. Eu sei, é por isso que eu estou construindo uma narrativa, ah, então brilhantemente. Vamos... <risos> esse é esse o foco. Uhum. E aí, a pessoa tem a disfunção da habilidade, literalmente falando, disfunção, uhum. não há uma função própria, lógica. E o efeito colateral disso é muito trágico. Uhum. Por quê? Porque eu tenho uma disfunção de uma habilidade que disfuncionaliza milhares de outras habilidades. Porque o que seria opinião se torna regra Sim E a, que se aquilo é uma regra E é uma regra disfuncional Isso tá ficando muito brilhante, é, realmente né? Então... A... <risos> e é um grande problema nós vamos consertar com esse conversa com essa conversa um, diretamente não, né? Mas uhum. esclarecer os indivíduos que estudam e deixar essas informações nos campos para quem pensa igual já me me apetece, já valeu a pena. Sim. A condição de sair das verdades dogmáticas, opiniões que ganham consistência e peso, por causa da disfunção da aplicação da habilidade de ver, faz com que o ser, ele se liberte dessas bostas. Dessas, dessa... Bosta ainda é útil, né? Bosta ainda é útil. De, deste nome. elemento inútil oh, Gostou? Não tem nem nome É um elemento inútil <risos> <risos> Quer xingar de verdade Chama de elemento inútil <risos> Como sai disso? tá? Sai disso Assumindo que a verdade É uma habilidade de ver E você desfuncionaliza Todo o efeito de rebanho de, e, e todo efeito de projeções causado sobre o cara, através do efeito do, do, de rebanho Do viés de rebanho, do comportamento de rebanho Você se solta daquela tribo, daquele padrão Daquela massa energética Você se solta daquela, daquele modelo de pensamento uhum. E com isso temos um problema também porque se você não faz parte do grupo, você tá sozinha. Ou sozinho. Uhum. Seres sozinhos no, no modo mais instintivo morre, né? <risos> aí, mas não vai morrer, porque você sabe que você não vai morrer. Só que aí tá. aí fode, porque você, você não você vai lá e tem sensação do, do pré-mortes, tá? Uhum. Ansiedade vem como pré-mortes, sabe? Uhum. Pós-mortes é, não tem, tem só depois que morre Então não foca no pós-mortes, foca no pré-mortes, tá? Então você tá, so... <risos> você tá sozinha Tá sozinha e tá no pré-mortes Porque tá sozinha Aí você tem o instinto lá de buscar fazer parte de algum grupo Pra poder ser forte e tá sozinha, tá sensação de agonia lá do pré-mortes. E você sabe que não vai morrer. Então nem o alicerce de morrer você tem. Sim, é um outro <risos> elemento inútil. É nem a porra do instinto, você pode confiar. E tipo, a vida só sobreviveu o ser humano, o Homo Sapiens Sapiens. Só sobreviveu, instintivamente, né? Uhum. Por causa do instinto. Sim. E aí você Sim. vai lá, ah, se eu tô sozinho eu vou morrer, mas eu sei que eu não vou morrer. Aí, puta que pariu, entendeu? Aí fodeu, <risos> é, fode, fode o sistema né, lá, de, de, de operacionalizar as coisas. Sim, e a pessoa mas... não tem resposta, fica numa incógnita. Sim. Isso não é engraçado. eu tô rindo porque... <risos> Se torna é. cômico, né? Foi uma bosta. Não é bosta, é um elemento inútil, entendeu? Sim. Mas assim, Zé, como estava conversando antes... É. Nesse contexto onde... Várias pessoas assumem que algo é verdade e aquilo, ao invés de uma opinião, passa a ser visto como verdade. Só que não é. É, é opinião. uma opinião. Isso. Mas elas compartilham da mesma opinião, então tem alguma... Tem uma força, mesmo que seja uma força fuleira, tem. Né? E aí o ser que está lá e pensa, não, essa é a minha verdade, essa habilidade que eu tenho em dever, eu penso assim, eu gosto assim, não, não, não. na hora que vai se interagir com esse combo de opiniões que passam a valer como uma verdade, a interação ela pode ser meio sofrida? Assim. Ah, sim, sim. É, uma, é, uma, é uma, um outro elemento inútil Porque se não... Quais, quais são as opções que eu vejo? Ou você vai lá, íntegro E essa é a habilidade que eu tenho de ver é assim que eu enxergo as coisas E eu vou agir de acordo com isso Mas aí tem um monte de gente Fazendo coisas fuleiras Porque eu não acho que são as pessoas que são fuleiras eu acho que as pessoas, às vezes, fazem coisas fuleiras E daí é todo mundo né? que é, em algum nível todo mundo é um pouquinho poeiro ou mais, vai de cada um. E como que o ser interage nesse meio? Claro, de então, boa. eu vou, vou chegar lá, vou chegar lá. Ah, então tá, então tá bom. Vou chegar lá, Aqui tem uma narrativa consistente, pô. Aqui as eu etapas eu, eu, da, eu minha, eu. da minha construção. é? <risos> Mas fez bem, porque a pessoa que tá acompanhando com seriedade, ela fez a mesma incógnita, a mesma posição sua agora. Uhum. Porra, então agora você me fudeu, né? Porque até a minha agonia tá fudida, né? Até, até o que me faz mal tá errado, né? Exato. Ah, é, então, como é que resolve, tá? Uhum. Uh, o que que te dá ânimo, tá? Uhum. O que te dá determinação ou disposição? É a habilidade de perder, perceber o que te anima nas coisas, tá? Uhum. E o que te anima nas coisas? Ah... É algo que te apetece, te faz bem, te faz sentir a verdade nas coisas, te faz sentir a estrutura nas coisas, mas porra Zé, mas eu acho que a animosidade é algo ruim, não é? O termo parece que é usado para coisas ruins. É. Ou uma demonstração de hostilidade. É. Né? Ou A malquerência, alma... má vontade. Uhum. Por quê? Porque todo o um universo de características está padronizado. Uhum. Padronizado sobre conexões... Verdadeiras. Só que o que é verdadeiramente é uma função. Uma função. A verdade é a habilidade de ver. E o que torna aquilo verdadeiro é a lógica na habilidade de ver. É o trivo da lógica. Quando o trivo da lógica não é usado... A habilidade de ver usa a opinião como fundamento e torna verdadeiro uma opinião. Uma estrutura complexa baseada em opiniões verdadeiras dissociativas traz uma estrutura verdadeiramente dissociativa. O ânimos não tem por onde porque o que te anima é o que te faz sentido para você, não é? Uhum. E você aprende que você precisa ser uma pessoa sensata. E você estuda, uhum. e você se prepara, e você evolui, você amadurece, você faz perguntas, você percebe padrões. E quando você confronta os padrões, que são estruturas verdadeiramente dissociativas... ...baseadas em opiniões e processos não lógicos, através de costumes... Um, ...regrados por uma cultura... ...que em grande parte é boa, mas em muitas partes não é... ...você se sente só. Então vamos reconfigurar essa porra? Vamos. Eu, eu, eu, você fala, eu, na sua cabeça, eu? não precisa falar, porque eu acho isso tá bom. Isso é uma besteira ficar falando junto, né? Eu acho, eu só também. acho, você pode falar na sua cuca. A pessoa também fala na cuca dela. Uhum. Se quiser falar também, pode falar, não vou estar ouvindo, então você, você aí, ouvinte, pode falar. <risos> Eu sou livre. Ser livre não vai contra nenhuma característica da verdade ética, da verdade lógica. Minha liberdade não vai contra nenhuma regra social da condição moral do indivíduo diante da condição ética do sistema. Eu não correspondo, eu não concordo com nenhuma verdade dogmática. A minha liberdade ética é baseada na estrutura racional e plena do cosmos. O que me anima é o que eu gosto. Não é bonito? É lindo. É bonito. É bonito. <risos> então, a nossa habilidade de perceber o que nos anima deixa de ser uma mágoa, mágoa profunda que deriva de uma ofensa recebida de rancor ou ressentimento, ou qualquer falta de disposição. Porque a nossa verdade interna é plena. E a nossa plenitude tem lugar. Então não há medo de não fazer parte, pois se eu existo, eu já faço parte e as regras e as leis lógicas me protegem. É <risos> mas tem que confiar, comp... não? Tem que você comp... ah, está se falando mas é que porque... às vezes não não parece que as regras e as leis lógicas protegem. Não parece, mas lembra da diversidade e da Sim. animosidade dissociativa? Sim É igual a anima diversão Quando você pensa no ânima que te anima, ânima diversão uhum. Parece foda, né? É, mas eu fico pensando assim... É... Mas é uma censura. É uma advertência, a repreensão. É, porque tem gente que, sei lá, tem gente que gosta de se vestir tudo espalhafatoso e fica super feliz que tá com umas roupas coloridas, assim, sei lá. E se é uma mulher, ainda tem mais, um pouco mais de espaço. Mas se um homem quer se vestir todo... Colorido ah. e coisa assim Eu acho que... É. A reação que ele encontra é um pouco... De animosidade dissociativa Sabe? Mesmo que seja... Só uma expressão autêntica, assim, nas coisas que ele gosta eu, Exato vai... Aí entra então, na outra treta é. O ser só dá abertura para os elementos inúteis, né? porque aí você, o elemento inútil também dá para xingar outra pessoa. Viu? Você uhum. viu como, é, como ele é bem, bem versátil. versátil? É foda, né? uhum. é um xingamento muito inteligente. Uhum. O, elemento, o elemento inútil que está ali com preconceitos sobre o ser que se veste colorido. Ele tem brecha para aquilo E é na fraqueza que existe por causa do não pertencimento. Essa brecha de certa forma é com, em algum nível compartilhada essa opinião do... De compartilhar essa opinião e se ver ter preconceito contra si mesmo. Uhum. Incômodo contra si mesmo. Uhum. Porque... Aí, se a pessoa não tem isso, não tô dizendo que, por exemplo, você não tem, você vai sofrer e não vai poder se vestir colorido. Muito pelo contrário, eu tô estendendo a mão. Dá para ser diferente, a gente tem condições de ajudar. Uhum. Mas, vamos lá, uma personalidade pública que se veste colorido. Atual. O menino só, lembra ah, de coisa velha? Tem um menino que se chama Harry Styles, que ele usa o vestido de gala pra ir nos eventos, umas coisas assim. Ele usa roupas que são vistas como femininas. E aquele filho do Will Smith também. É. E tem aquele outro brasileiro. Fletch. É, e tem um brasileiro que sofre bastante preconceito, Pablo Vitar. Eu gosto do Sim. Pablo Vittar. Sim. Eu adoro ele. Não por causa das músicas. Não. A personalidade. Uhum. Ah, das músicas é bem ruinzinha Mas, <risos> Mas ele, ele não tem essa animosidade dissociativa. Uhum. E aí ele não é afetado E ele se torna referência Para outras pessoas e para si mesmo Sim Então a, o ser ele tem muitos caminhos E essa conversa Vem para mostrar Ou tentar mostrar Ou direcionar Que o caminho da tua alma Ele tem lugar e você não está sozinho Só de existir você não está sozinho Ou sozinha isso, isso aí já resolve a, a problemática do instinto Sabe? Sim Porque a problemática do instinto Que começa a reação em cadeia Que problematiza o emocional E o mental Tá E como isso? Vou morrer, mas não vou morrer entende eu entendo é que nesse caso eu tipo no exemplo do Pablo é, eu entendo o exemplo como ele não nutre essa, esses padrões que de certa forma feririam a expressão autêntica mas independentemente Dessa ser a, a. A visão dele, a verdade dele, tudo mais, eu não, acho. Não, não, não, que... não, calma lá. Hum. É, desculpe. Nós estamos falando da figura pública, tá? A figura pública Sim. não nutre. Tá? A pessoa hum. dele, o íntimo dele, nós não sabemos. Sim, mas. É. Mas eu vejo muita. Muita reação, não sei, eu vejo muito preconceito, entendeu? Muito, muito. É um, é um é descarado. O Brasil, como pátria, deveria ressarci-lo. E os outros também. Todos, todos, todos, todos, todos. Todos que sofrem por falta de estrutura devem ser ressarcidos. Então, Zé, mas daí é isso. Uma coisa é a pessoa não sofrer e não ficar com agonia, isso eu entendo, daí a gente conversando aqui vai aprendendo, vai melhorando, vai é, tendo mais maturidade para enxergar os padrões, tanto os bons quanto os ruins, isso é uma coisa. Agora, como que a pessoa fica de boa e se mantém estável, sofrendo preconceito nesse nível, sabe? Ela só queria usar uma roupa diferente, qual é o problema? Então, é, é, isso já é uma inserção nos campos. Nós temos ah, todo um departamento complexo sobre liberdade de expressão. Uhum. Trabalhando para as pessoas serem livres. Sim. Quer coisa melhor do que um homem usar saia? pois é não entendo homem, porque isso não é normalizado homem tem bolas bolas precisam ficar livres não não entendo esses negócios de roupa lá de na roupa. tem o cute cute é. não é cute lá na Europa sim mas de, desde muito tempo tinha, Usava túnica Usava um monte de coisa assim aí agora quem quiser usar não, não pode é, Eu acho muito Não, isso é elemento inútil Entendeu? É. <risos> elemento inútil ah, Então ah, o, Voltando para a gente não perder o raciocínio Uhum. a reconfiguração a configuração uh, desses ânimas geram um nível de, de liberdade tá? do ao ser aonde ele se baseia na ética na paz de espírito e na tranquilidade, e não corrompe uh, as ideias a nível instintivo. Só de a gente chegar nesse nível para conversar sobre isso com clareza, já é foda. E aí a gente vai aprofundando mais no futuro. Vai já dissertando mais sobre essas coisas num futuro breve. Tá, tu mencionou ética o... É um assunto bem complicado Porque... Não, não é Se não tiver bem... Não, a ética em si não é Mas se... Não tiver bem definido o que é ético por ser Provavelmente vai... vai ser é, a ética Não pode ser Apropriada Ao ser o que é apropriado ao ser é a moral. Moral é o quer dizer comportamento, comportamento do ser. A uhum. ética é sempre do grupo e não de um grupo ou de outro grupo. É do grupo maior. Por grupo. Da humanidade, pá, entendeu? Da humanidade, Zé? do mundo, de tudo. A humanidade ah. percebe-se como humanidade, a ética da humanidade. Mas se perceber como humanidade já se baseia em uma ética maior. A ética é tipo universo. Porque, é, tem. Tá, porque se for ética de um grupo, sei lá, religioso, vai, às vezes. Vai contra essas coisas que a gente está falando Isso. de liberdade. E a religião já é um exemplo muito prático da explicação de hoje. da habilidade de ver vista como verdadeira é, condição inquestionável. Uhum. Isso muda tudo. Muda tudo. Então, a, a ética, ela é virtuosa a ética usa virtudes que não é não são minhas não são suas são virtudes que são pontestades Potestades, sei lá como fala essa porra é, uhum. são virtudes que estão além é uma coisa atemporal que nós conseguimos conceber e trazer o contexto temporal. E só isso já limita a virtude. Uhum. Então, é como a lógica. A ética não pertence a mim. Ela faz parte de mim. Porque se a ética fosse minha propriedade. Ela não seria sua. isso deixaria de ser a ética. Uhum. Então, quando estamos na ética. Nós estamos juntos na ética. Uhum. E aí, uh, vem um terceiro, tá junto, vem um quarto, tá junto, vem um trilhão, tá junto. Porque a ética é o resumo da justiça, uh, da, da, da legalidade, da gentileza. Dos direitos... Uhum. Dos esquerdos também... <risos> então gostou da, da explicação? Gostei. A ética, é. quando é condicionada, deixa de ser ética. Condicionada Sim. a alguém ou grupos. Sim, porque eu só queria é, que ficasse claro isso de... A gente vai usar a ética como um referencial, né? A ética como referencial, mas em que contexto? Então, é nesse que é bem amplo. Não dá para limitar a ética de um grupo que, que, às vezes, pode ter padrões ali que vão... Exatamente contra a liberdade individual. Concordo, concordo. É. Fez muito bem. Não é à toa que é você que está aqui conversando comigo. Não vale. <risos> é. Gostou? Gostou? Gostei, gostei. Muito Achou legal. foda, né? Uhum. Vamos lá. Todo mundo se anima. Uhul! Uhul! <risos> Faz. Paz.